eu não tenho um cenário como o seu, né, que tem essa estante aqui no fundo, tal. Se você tiver uma parede branca, né, coloque uns nichos. Aí você coloca os nichos, você coloca os objetos que você quiser, o livro, enfim, como você achar melhor. Mas olha quantas sugestões que tem aqui, né, para que você possa se inspirar, tá bom? Além de nichos, olha que incrível essa vai ser a minha segunda, segundo investimento aqui, tá? Eu já fui atrás para ver. Gente, é impresso em tecido 3D. Essa empresa, eles fazem de forma personalizada, eles, né, eles pegam um briefing com você e tal, do que, que é o, o seu produto, enfim, e eles vão fazer personalizado. Olha que incrível! Você quer viajar, você leva o seu computador, leva o cenário e pronto, né? Tá tudo certo, tá? Então, por isso que a gente tem essa liberdade geográfica, né? Com o digital. Quando a gente for entrar lá no StreamYard, você vai ver que tem uma opção fundo verde, tá? E aí eu vou te ensinar como fazer para extrair o seu fundo. Porque vamos supor, você grava na sua casa, no fundo que você quiser... Se você colocar esse tecido verde ou azul, o que, que vai acontecer? Na hora que você entrar lá na plataforma, na StreamYard, você vai colocar esse tecido verde ou azul e pronto. Aí você já vai escolher o fundo que você quiser. Aí você não precisa adquirir um fundo de tecido como este que eu mostrei aqui anteriormente. E você tem assim uma liberdade de escolha. né?